Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo de Flamengo e São Paulo João Guilherme aí falando sobre esse jogo aí de São Flamengo e São Paulo, que será no Maracanã Então, já quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative a notificação para você não perder nada Compartilhe para galera, é muito importante, tá bom? Lembrando que o jogo da ida foi 3x1, né? 3x1 Tá bom? Então, o Flamengo tem fantástico nesse jogo e o São Paulo, o Flamengo pode perder por um gol e se classificar para a final. E se o São Paulo fazer dois gols? Né, pros e se o Flamengo e o São Paulo fazer mais, se classifica direto. Então, um gol para o Flamengo passar para a final. Então, é isso. Então, vamos para o vídeo. São Paulo que jogam amanhã no Maracanã, 9 e meia da noite, primeiro jogo 3 a 1 para o Flamengo. O Flamengo pode perder por um gol de diferença. Se o São Paulo vencer por dois gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Se vencer por três gols ou mais, ele estará classificado. E o Flamengo voltará amanhã ao Maracanã com o time considerado o principal, a força máxima, o time das Copas. Será a oitava vez que o Flamengo entrará em campo com essa formação. Até agora, seis vitórias e um empate. Qual é a formação? Deve ser essa aqui. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Tiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pedro... E Gabigol, que estão aí há um tempo, principalmente o Gabriel, não jogou no meio de semana, não jogou no final de semana, eles vêm aí de um tempo de descanso, ou seja, o Flamengo vai é, com o time considerado o principalzinho para o jogo de amanhã. Ah, e assim, é o, que, é o que se espera, porque o Dorival, ele é, nitidamente né, deixou bem claro isso, que ele precisa de todo o elenco, bem, ele criou essa, esse sistema do time alternativo, que é muito bom, é, por isso o Flamengo está na frente aí, ainda sonhando com o título brasileiro, mesmo um pouquinho mais distante, e se ele poupou no final de semana, a maioria desses jogadores, né, o Everton Ribeiro começou jogando, depois saiu, o Arrascaeta entrou mais no segundo tempo, Pedro e Gabigol nem foram, estavam né? suspensos... Mas deixou Felipe Luiz de fora... Jogou Léo Pereira e Davi Luiz... Porque não tinham jogado contra o Vélez... Então a minutagem diminuiu... Acredito que eles devam jogar assim também contra o São Paulo... E é, encarar com muita seriedade o jogo... O Rogério Senna fez a mesma coisa... E o Rogério Senna em desvantagem... Mas o Rogério Senna foi muito feliz... Se eu tenho 5%, 10%, 20% eu vou acreditar e vou até o final no campeonato brasileiro ele não tem chance de ser campeão mas na Copa do Brasil um título que o São Paulo não tem o Rogério Senna é, optou por num clássico tão importante quanto o Corinthians poupar, colocou mais no segundo tempo então o Dorival também está no mesmo caminho, tem uma boa vantagem não está garantida porque contra o Vélez que a vantagem era enorme né? eu estava lá com o Calçad ele fez ele fez, ele teve essa atitude manteve o time principal o time A na Libertadores então ele vai com força máxima, respeitando o jogo e principalmente o bom time do São Paulo é, assim, expectativa de um jogaço porque tá todo mundo descansado e visando essa partida e o Dorival, é, na, sua, na sua gestão de grupo até por, pelo aquilo que ele combinou com seus atletas ele mantém isso Pois é, e aí Calçadi Olha, eu vejo assim, a atitude do Rogério Ceni correta, perfeita. Eu acho que se desistir e passar isso, você senta ali numa coletiva e diz, isso aqui já era, você não, é, não pode ser treinador de São Paulo e de clube nenhum. Algum treinador que senta e numa coletiva e diz que já acabou. É, eu sei que é difícil e sei que quando você toma um 4x0, não é o caso, mas um 4x5, Aí o discurso começa a ficar, né, você parece louco, você falando o contrário. Mas hum. você joga aí pela dignidade. O São Paulo é possível, é possível, é, mas é improvável. Hum, é, entendi. É Atlético uma Atlético coisa Paranaense. é diferente da outra. Agora, no futebol, o Zinho passou por a vida dele todinha por questões assim, de jogos em que... Para muita gente era impossível, era improvável, o jogo já estava liquidado e ele saiu com a vitória dentro de campo. Então, assim, não se pode, minha visão, passar para os jogadores tipo de crença, de que já era, hein? Vamos lá, vamos jogar, não vamos apanhar de muito. Acho que o São Paulo tem uma chance que é minúscula, mas é a chance que o futebol te dá. Esse negócio de futebol é complicado, né? às vezes ele te engana. Ele não é só a Libertadores não, que é O futebol é, tra é traiçoeiro. É traiçoeiro. Não, cara, é. você e tem que acreditar. Brasil, o que é Maquiavelli. É Maquiavelli. Maquiavel. Você tem que passar por seu de... time isso. Você não pode <risos> pegar pro seu time, já levar seu time de cabeça baixa, falar, já era. Aí você tira todo mundo para apanhar bastante aqui. O brasileiro precisa melhorar? Precisa. Agora, eu, sou Rogério, investiria o máximo que puder nas Copas. O máximo. Que é o jogo que o São Paulo pode acessar nesse momento. O brasileirão não é mais para ele. É e, ele... Ele... e olha o que ele começou o foco bem direcionado para o Brasileirão. Sim. E o Brasileirão foi esvaziando, esvaziando e... Ah, porque na Copa Sul-Americana Sul ele foi botando o time reserva, né? Porque as primeiras fases o São Paulo foi passando de barbada, né? Era puro de 10. O São Paulo era barbadaça no, no, no começo da, da Sul-Americana. Na Copa do Brasil veio que meio que assim, né? meio que cambaleando A mas chegou primeiro sofreu para passar não foi foi, e outros foi, mais, é. foi, foi, foi foi não foi brincadeira não depois foi lá sofreu de novo para passar lá no Ceará uhum. não foi isso na Sudamericana né então é, por, por isso que eu estou falando tanto numa Copa como na outra existem dificuldades agora é, o São Paulo sabe que ele não vai ter ele não tem elenco e não tem time para ganhar campeonato brasileiro. Pascoal, em cima disso você está falando, até para enriquecer os comentários dos amigos, O hoje o Rogério começou a treinar no CT da Barra Funda e a equipe do São Paulo que deve jogar amanhã é a seguinte: Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. Esse é o time do São Paulo, provavelmente. É o que tem de melhor em tese. Porque alguns torcedores vão questionar... A, a tese é legal, porque começa com o Jandrei no gol, né? Então. Jandrei porque o Felipe Alves já jogou é pela Juventude, a Copa do Brasil não pode atuar. É, é, é a única opção. É. O Igor Vinícius, pra mim, subiu de nível, tem melhorado, principalmente no, no apoio, na fase ofensiva. O Alisson foi um jogador muito importante taticamente contra o Atlético Goianiense. Funcionou muito bem. Ele e Patrick abertos pelo lado. Então, é um São Paulo que depende muito do Flamengo de como o Flamengo vai se mobilizar para esse jogo é difícil dos dois lados Calçade citou a situação de São Paulo no Brasileiro é desconfortável cinco pontos da zona do rebaixamento com uma final de Sul-Americana pela frente enfrenta dois concorrentes diretos na próxima rodada Ceará e Havaí então é uma situação que inspira cuidados e aí você vem de uma classificação sofrida nos pênaltis desgastante na Sul-Americana Va volta pro brasileiro num clássico e mesmo com um time misto, te exige. E pra entrar num. Com tudo, pra jogar a Vera ah, 100% no Maracanã. Tá um, Porque não. ele tem dois resultados que, ó, oh, ó. É, oh, os os caras estão assim, ó. Oh, ó oh, oh, é. o tamanho é. dos caras. Cresceram, Bachol. Oh, os caras estão assim, ó. Oh, os os caras tão, cara tão gigantes, ah. meu senhor. Não, mas é... Pô, do jeito que é. casa, a festa que a torcida fez Naquele jogo do, do, é. do, do, do, do Atlético ons a torcida. Parecia estar em êxtase no jogo do Corinthians, com um time que não era nem o titular. Então, puxa vida, o time do São Paulo vai chegar grandão contra o Flamengo. Aí eu... É no Maracanã. É, contra o Flamengo. É, lotado. Eu, eu... Ou, ou menos pressionado. Na, vamos minha, dizer assim. na minha cotação, uhum. é 85% para o Flamengo, 15% para o São Paulo. Então é, por... é até grande, tá? Então. bem que é é grande, tem que é mas, mas é por... não, até grande. Eu tô... Sabe por quê? Porque é futebol. E no futebol as coisas podem acontecer. O a Pascoal, gente não sabe e, e é por, por isso que embora é é, exatamente porque se o Flamengo entra com mobilização de um jogo de semifinal de Copa do Brasil para jogar no auge da sua intensidade é muito difícil para o São Paulo pelo que o Flamengo joga pela diferença de qualidade técnica então se uh, e é difícil para o lado do, do Dorival também conseguir que esses caras encarem o jogo com a seriedade necessária. Que por mais que seja o São Paulo, por mais que seja uma final, uma semifinal de Copa do Brasil, há uma vantagem muito considerável para o lado do Flamengo. Sim, mas Pedro, Pedro e Gabigol já estão descansando tem um tempão. Sim. Os sim. caras estão no estão, estão é. confortáveis. O Gabigol jogou a última vez há 10 dias, qual Aconteceu. O Everton lá. Ribeiro é. saiu de campo é. contra o Goiás, é, é, é. vendo a imagem dele, preocupante. Né? É. Ele passou mal é. na concentração, teve uma indisposição. O, o, o, o Santo Debochado, o Arrascaeta está é. com uma dor no público. A gente é. não sabe é. se ele vai ter suporte para 30, para é. 25, para 40 é. minutos. Aí sim o Dorival pode agir né, pensando objetivamente na situação do jogador. Aí, ele, aí é a hora de agir com a vantagem que ele tem. Tem uma vantagem no primeiro jogo, passei para o meu time as mensagens de que isso é muito sério, tanto que vão os titulares. Agora, Arrascaeta, forçá-lo desde o início, vale a pena ou pode complicar um pouquinho a vida do Arrascaeta? Porque é o seguinte, ele tem que pensar em decisão de Copa do Brasil, que ele pode passar, tem tudo para passar, e tem decisão de Libertadores da América. Eu olharia lá na frente, decisão da Libertadores, e venho aqui hum. alternando as escalações do jeito que ele acha que deve fazer. Da decisão da Libertadores, se passar amanhã, 12 e 19 de outubro, final da Copa do Brasil. E... Tá aí, galera, esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse jogo de Flamengo e São Paulo, de como o João me falou. Decisão dia 12 e 19 de outubro, hein? Decisão dia 12 e 19 de outubro, duas quarta-feiras, até eu pesquisei lá no calendário, lá, né, que dia 12 cai quarta-feira E dia 19 também cai quarta-feira, então dia 12 é feriado, né, feriado da Nossa Senhora da Aparecida E aí, e aí esse Flamengo, se o Flamengo passar... Pegará o Corinthians ou Fluminense que jogarão na próxima na, agora, quinta-feira, né? Depois de amanhã, então Flamengo é bem favorito para esse jogo. Comente aqui embaixo quem, quem passa, Flamengo ou São Paulo, Será que o São Paulo buscar milagre. Comente aqui, tá bom? Sem medo, sem nada, comente aqui com a sua vontade, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilhar para galera, muito importante, tá bom? Ade nosso canal, faça nosso canal crescer, tá bom? Se você se inscrever no canal, deixando like, o YouTube vai entender que você tá ajudando o canal, tá bom? Então, valeu, fui e até lá.